Está usando uma prática terrorista contra o cidadão de bem para intimidar a população, para que a população não venha mais ajudar a polícia, ou que, no mínimo, não venha mais atrapalhar. aqui ó. Tá vendo esse cidadão que está morto aí, tem 75 anos. Essa vida importa. Essa vida importa para o vai atrás. Olha aí, sabe que morreu? Porque um dia ele estava com o celular ligado ali. A guardação passou, fez uma pergunta a ele que não tinha nada de relevância com o tráfico aqui na área, e todo mundo reverberou como se ele tivesse entregado o tráfico, ele não entregou. E ele está morto tardesco. Jardim Lola, Golandim, restaurante Queijo Quente. Um cidadão morreu porque era amigo de polícia. Um cidadão morre porque oferece um cafezinho para polícia. Isso está errado. E o crime vai levar a resposta, porque para o 4 Batalhão, essas vidas importam. A gente entrar atrás. A gente entrar atrás e vai buscar quem fez isso para esse cidadão. Sem ninguém, é, mas essa cabeça branca, só me lembra meu ouvido. Tem que Esse cidadão aqui ele tem que tá estar tá na calçada. E o bandido tem que estar tá preso. E a, e, o, e a conversinha é essa, e acabou, senão tem outra conversa não aí, entendeu? Qual o recado que você dá para os opção? Que o quarto batalhão vai buscar. O quarto fez, batalhão vai buscar. Que pode... está dando essa palavra o quarto batalhão, aí, o sargento romano nós vamos atrás desse, desses caras. Obrigado, sábado. Valeu, Valeu sargento.